O que, que aconteceu aí? que O pessoal gosta de botar você às vezes em umas polêmicas. Né? Ah, eu adoro polêmica. Você gosta? Adoro polêmica, adoro polêmica. Por que, adoro? que você gosta da polêmica? Porque é, eu, eu sou do, do politicamente incorreto. Tá, Sou boa. do politicamente incorreto. É. Né? É. Nem porque todo mundo fala A, eu vou falar A. Perfeito. Se eu pensar B, eu vou falar B. Se todo mundo vai para um lado e eu achar que aquele lado está errado, eu vou para o outro lado. Perfeito. Eu acho que Perfeito. eu cheguei aqui dessa forma. Você não pode é, ser é, ter medo de falar o que pensa. Você, você me marcou com isso, sabia? Tá? O dia não que eu pode. te conheci, você falou isso para mim. É, você olhou para mim, você apontou o dedo e falou assim, o homem não pode ter medo de falar aquilo que pensa. pensa. Esse é, é o segredo da tua isso. felicidade. Você e falou isso para mim. E ter coragem de falar. E é. eu sempre fui assim. É, quando eu era... A, eu sempre fui líder de classe. Uhum. De, na, não sei se hoje é assim também, mas eu estava na escola pública. E aí se elegeu um líder de classe para falar, tal, para pegar informação. É representante e, de turma. É isso, da, uma, isso, e isso. E aí t, a, tinha três ou quatro conselhos de, de professores a cada três, ou quatro meses. E eu poderia ir. Eu me lembro que eu ia muito mal na, na, em português, porque eu era dislexo. E na época as professores não sabiam de dislexia, Não era não. Nem uhum. sabia. Teve uns anos para cá. E, e ela não me entendia e eu não conseguia aprender a ler né? e aí eu achava que ela poderia melhorar a aula dela, e eu pequenininho com 10, 12 anos, eu fui no conselho de classe para falar mal da professora e ela lá sentada caralho imagina, pequenininho, eu nunca me esqueço. eu fui lá, me preparei né? E aí você perguntando você, tá né, você é Sou um ah, bom aluno? Você, por que você está aqui? Não, porque eu acho que o professor de português podia fazer melhor. É, tem pessoas com dificuldades, ela não está sabendo ensinar e tal, tal, tal, tal. Sempre <risos> foi assim, <risos> é? Mas também o um barulho forte do outro lado. Né? Tem as suas consequências. Tem consequências, né, mas com o decorrer do tempo você é mais feliz porque você tem a coragem de falar o que pensa. Tem uma frase assim. Se correr o bicho pega, se, se ficar o bicho come, agora se encarar o bicho foge. Entendi. Hã? Essa frase eu escutei recentemente numa entrevista que eu dei lá em Londres do professor Pachecão. Vocês já falaram com esse cara, não? Não, Louco da pedra. Loco, é, louco, é, louco, louco, louco, louco. Também tem TDAH, tem, deve ter tudo, se nem nós. <risos> Todo, todo, doido, doido. Professor Pachecão, pode anotar aí. Eu estava eu em Nova York, eu estava é. agora em, em Londres. Aí o pessoal, os brasileiros descobriram, tem uma região lá, é, na Grã-Bretanha mora 500 mil brasileiros. Sim, sim. E, e na, em Londres mora de 200 a 300 mil desses brasileiros. Tá. E aí eu tava lá e o pessoal descobriu, ó, oh, Paulo, você não vem dar uma entrevista aqui na Mais Brasil FM. E aí eu, eu fui, e aí eu fui a caráter, né? Perfeito. De verde, amarelo, com a camiseta, sim, né? Sim, então Quando estilo. eu chego na rua lá de Londres, parou a rua, Uma loucura que legal véio. brasileiro, ônibus, parado, tirando foto, tal, tal. Fui para a rádio, dei a entrevista e, e aí eu escutei do Pachecão essa, né? Que as pessoas têm aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho... mais e aí qual é a solução? Mas, se, encarar... se encarar, o bicho foge. Então você tem que encarar o problema é, e com o decorrer do tempo você... Eu acho que eu tenho tantos fãs como eu tenho hoje pela coragem, por aquilo que eu represento, por aquilo que eu falo. Então vai do meu... É, da minha coragem, de continuar esse trabalho. Que não é pra uhum. mim. Que não é para mim. Sim, Porque sim. se eu fosse ah, eu quero, eu quero continuar vendendo, foda-se o país. Que se for. Não, não. Eu vou ganhar meu dinheiro, tô não, nem eu, aí. Eu, eu não falaria nada. Uhum. Aceitava o errado como verdadeiro fosse. Uhum. E ficaria calado. Mas não é da minha pessoa. Não é da minha pessoa. Mas está difícil. E só, e só me Isso deu... a vida inteira, pelo que você falou. Mas tá difícil. Não, eu, não, eu, eu, não... poxa eu, eu brigo contra a burocracia desde que eu tenho empresa. Sim, imagino. imagino. Só que o que deu voz para nós foi as redes sociais. Né? Quando você coloca para a população alguma coisa que acontece e a população pensa igual, aquele vídeo ele viraliza. E cria uma massa, né? E cria uma massa. E, né? e, cria massa. Então, é, eu tenho hoje mais de 5 milhões de, de fãs no Instagram. Que legal, no Instagram, né? Quando cê, Quantos seguidores você tinha há 4 anos atrás? É, não, eu comecei anos. a rede social há 4 anos atrás. Ele não aparecia, não né? Aparecia, né? É. Não aparecia, então, assim, ó, 5 milhões de fãs, mas eu chego a atingir 10 a 11 milhões de contas por semana. É muito, hein, Luciano? É? E aí, esses 10 milhões de contas, mando para mais um monte de gente. É. É? Então, a gente chega a impactar aí por semana, cheguei a impactar semana passada, 71 milhões de impressões. É absurdo, né? É coisa pra caralho. 50 milhões é média. É, porque Taca, é. você se tornou um cara... E, tipo o Santos mesmo, um cara conhecido. né? Tipo o, tipo, o assim, Carioca. O Todo mundo conhece o, o Veio Carioca. da Vã. Quando, é. quando, quando tu chega em Londres e as pessoas te, te encaram na rua, os brasileiros, né? Vem tirar foto com você. Quando eu vou para Espanha, eu tava falando no telefone lá na Espanha, numa, na frente de uma loja, falando, falando de chapéu, tava frio... De óculos, de roupa normal. Escondidinha. Ali, não, falando, falando aqui assim, passa um casal, voltou. É o Luciano? Eu disse, sim. Eu disse, como é que tu me reconhecesse pela é. tua voz? É. é. Uma senhora na outra igreja, dentro da igreja, ficaram assim, você é o Luciano? Sou. Pois é, a gente achava, mas parece que você é mais alto do que aparece na televisão. É, as pessoas, pô, mas isso é em Sevilha, em Valência. Legal, cara. é cara. A internet é, na, aproximou o mundo, então, né? Eu tenho, no, nos países que mais me seguem, é, Brasil, depois é, Estados Unidos, Portugal, é, Paraguai. É, agora outra cidade, Eu estava agora numa feira ontem e aí veio o Uruguaios falar comigo, que me seguem no Uruguai. Mas eu disse, que pai, por que, que vocês me seguem? Pelo empreendedorismo e pelo patriotismo. Então, eu acho que cada um tem que ter a liberdade de expressão e falar o que o que quer sim. vai do outro lado escolher qual o caminho tomar baseado no conhecimento dessa pessoa né? não não é eu que vou dizer para onde ele vai eu vou dar um caminho e ele vai escolher o caminho mas baseado em fatos e não em narrativas só isso que eu quero é que você eu vejo você se defendendo o tempo inteiro na Gente? É. o tempo inteiro sim, sim. você e você tem e, e ganho tudo né olha quase tudo né Quase, é, tudo, quase, quase tudo, quase, quase tudo, quase tudo. Não, vez em quando você, de repente... Palma não uma. É, mas é, estamos aí para isso, né? É, é. para apanhar <risos> e para bater. Com tem que encarar certeza. o bicho. É, tem que encarar o bicho. É, não o bicho, é fácil, né? Não é fácil. Eu acho é que... que... Você falou, tá aí para apanhar e para bater, e pra bater. É Se você... Quantas pessoas que poderiam ajudar o país, mas se calam é, porque pensam só em si, pensam na sua família, pensam só na sua empresa. Quantas pessoas poderiam mostrar o caminho certo... É, e ajudar os brasileiros a melhorar de vida. É, eu, eu gosto muito de motivacional e gosto muito de empreendedorismo. Então nós temos passado muito disso nas nossas redes sociais. E muitas pessoas que começaram um negócio pequenininho me escutam, é, vejam da forma que eu, que eu encaro os problemas, da forma que a gente é, conseguiu chegar em algum lugar e acabam tendo essa coragem de acelerar o seu negócio. E no final das contas, eles me pô Luciano, pô, valeu, eu comecei Obrigado um negocinho. Dica. é e Eu tô contigo, eu tô crescendo. tô que legal, Porque, pô. antes de tudo, você tem que ter autoestima elevada. Tem que acreditar em você. Tem sim que ter umas frases lá no, no, no subconsciente, falando. Eu tinha um amigo meu, que ele escreveu um livro, é, Só é rico quem tem coragem. Só é rico quem tem coragem um cara que era pescador era pobre é, começou como garçom e se tornou um dos maiores empresários da cidade onde ele morava e ele ele coloca isso ser aquela aquele cara cara de pau uhum. aquele cara que, a, que se que joga atende, que se não joga, sabendo né? que era impossível foi lá e fez uhum. porque se você estuda muito se você vê os livros você seguir os livros você vai ser medíocre. É mesmo. Medíocre, assim. você sabe o que é a palavra medíocre é um ser mediano. Uhum. Mediano. E não é ruim ser mediano, né? Não, não é ruim. Não é ruim. Você, ah, você é um medíocre, né? Abaixo da média que é. Que é, é ruim. seria ruim, né? Mas é, tem um livro chamado. É, tem vários livros que eu estou lendo aí agora, mas um deles era Adam Graham é, Os Originais. Os originais, fantástico, eu recomendo sempre. Ele fala que você tem que ser fora da casinha. Você não tem que ter medo do ridículo. Do ridículo. Né? Mas isso não é ridículo. No carnaval a galera usa. Mas corre <risos> <mas, mas, risos> <mas, risos> aí. Ah, <mas, risos> é lindo. Porque, porque é que mas, não conta, é? mas as pessoas do outro lado tentam te lacrar. Pô, ah, sim. Esse velho da van, esse papagaio louro. Mas esse... é porque discordam ah? porque a política okay. é assim. a é arte de, de, de, de, de, de, de eu Mas do outro lado, se eu não tenho a coragem né? De ir com um terno desse lá no Palácio do Planalto, né? <risos> Encontrar o Alan Musk. É, se não tem, se eu não fui, fui de azul, me arrependi. Você não foi? Não, me arrependi, eu ta, estava de azul? viagem eu disse... Se arregou, se arregou. Não, não, arregou. eu disse, vou que, que roupa, acho que é melhor é, ir com o terno azul, então tá, fui na terno, fui, me arrependi, devia ter ido com o terno verde, né? Porque ele também é louco. Ele ele é louco. Não, também imagina. é louco. Também é louco, ele não é, acerta. Outro dia, outro ah, dia eu tava imagina, vendo. Louco, cheiro. louco, louco da pedra. Cador, louco, tá vendo louco, sem louco, querer. Ele participa do Homem de Ferro 2. Hum. Não, ele é doido, é louco. Ele tá no e, filme, mas, eu falei é. não. Mas louco, a, cara. a história dele é muito louca também, negócio do pai dele. Né? Tem a uma frase, moleque, tem é uma ó, frase, ó. Eu, bola, doido. eu Prezado, gosto né? muito do, do Beto Carreiro Orte que dizia, meu amigo pessoal, é, Esse é outro que fantástico é um puta... e um grande ele empreendedor na sua região. Algo, lá, ele, né? ele, ele dizia o seguinte: o mundo, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Olha que frase. É isso, mas é isso o cara mesmo. quer dizer certinho, vai ficar ali. Outra é. desse livro, Adam Graham, lá dos do, originais, ele disse que tem o cara muito inteligente, muito inteligente. Aquele CDF, de repente, muito inteligente. Esse cara vai ler o livro e vai seguir o livro. Uhum. Eu sou o cara que, se eu ler um livro e não acreditar, eu reescrevo o livro. Eu claro. não sigo o livro. Entendi. Então, quando eu digo que eu amo a polêmica, eu não vou seguir a manada se a manada está indo para o lado errado. E, aí, e lá no final, eu provo para o pessoal que eu estava certo. Quantas decisões que eu tomei na empresa que todo mundo dizia assim, ó, não vai dar Dá um ah, exemplo merda. aí, dá um vai exemplo, dar um exemplo vai aí. Dar não, eu, eu, eu montei lojas em lugares que era inóspito, no meio do nada, e de repente se transformam num case de sucesso. Vários lugares que eu montei lojas. Numa cidade muito pequena. A turma não acreditava. Não acreditava. No meio do nada. É, é. Tem loja Barra Velha lá de... Sim, sim. Lá de, a cidade Seu tinha centro 20 de distribuição. mil habitantes. Monta um monstro de 200 mil metros. Caralho. 200 mil metros. Num terreno de 1,5 milhões de metros. E faço uma loja lá. E todo mundo dizia, meus diretores isso não vai vender. Tem 20 mil habitantes. E hoje é uma das melhores lojas do grupo. E aí no começo eu disse... Tudo bem. Se não vender... Eu pego e coloco os funcionários a trabalhar no CD e tal... Mas uhum. vai dar certo. Desde que nós inauguramos uma loucura. E aí eu vou dizer o seguinte... Mas na beira da estrada... Ó, olha, ali, olha a outra loucura. na beira Mas, mas no meio do nada é tá na certo. época. Hoje, sim, claro, a cidade já tem 50, 60 mil habitantes depois de 10 anos. A cidade mais cresce é da Santa Catarina. E aí... Uh, um cara... Um cara também que veio do nada que fez, que trabalhou numa panificadora em Brusque, pediu, Luciano, tu não pode alugar esse lugarzinho aqui para fazer uma, uma, um cafezinho aqui? Dá mais, se chama ele. Aí eu disse, aluga para ti. Uhum. E aí eu fui ver as tortas deles maravilhosas. O cara saiu da lavoura, foi trabalhar numa panificadora na minha cidade, dormiu, dormia na panificadora... De tão pobre que era. E aí foi fazendo uns bolinhos. Aí foi pra Barra Velha, montou um negocinho. E quando a gente abriu, a gente dá sempre prioridade para as pessoas que Tem moram locais, na cidade. Os locais. E é. aí botamos uma... Uma, uma lojinha para ele ali. Um negócio ali. de cafeteria de lá. A dele. Abrimos a loja bombando, bombando, bombando, bombando. Ele chega pra mim, Luciano. Não quero mais. Não quero mais. Não aguento mais. Eu disse: mas escuta, qual o problema? É muito movimento. E a minha esposa disse: ou é eu, ou é a o panificadora. Doce. Olhei pra cara dele, larga a mulher. Fica com a panificadora. É. Ele olhou assim: é. é. é. Manda larga, ele embora. Manda embora. Manda embora. A tua mulher tá reclamando. Pô, tem que te apoiar, porque ela, né, tem caralho. muito movimento, tu tá aí doido. É. Todo mundo queria um lugar desse. Porra. Imagina! Moral da história, hoje ele tem mais de 200 funcionários, uma fábrica de doces que vende... E a mulher? Por... Ele tá com a mulher ainda. A mulher não largou, <risos> né? Mas você tem que encarar o bicho. Claro, então, tipo, ah, encarou. Você falou, encarou, né? Encarou. Eu não sei se ele falou isso pra ela, mas eu falei. Pode é. perguntar pra ele um dia, a gente um dia vai contar essa história, né? Porque assim, se ele tivesse... Largado que ele tinha. Hoje ele seria um cara frustrado. Triste. Frustrado. Triste. Ele estaria em casa com, com a mulher lá olhando para ele e pensando: caramba, eu perdi aquele negócio. Eu podia estar com a fa... Não, hoje ele tem tudo e tem a mulher certeza. que ele encontrou. Claro. Mas tem que ficar, bicho. eu vou continuar trabalhando, vou com o meu negócio e você vem comigo trabalhar. Isso. E se acertar, tá lá com até toda hoje. Toda certeza. Não é isso? Porra. É muito bom. Boa louco. essa história aí.